Infelizmente, teve uma crise, né, daquela crise que teve no ano de 2015, mais ou menos, e acabou que eu fui mandada embora da empresa. Então, aquilo ali acabou comigo, porque eu queria fazer o curso, mas não tinha dinheiro. Eu pedia muito a Deus, me dá um emprego, porque eu queria muito fazer esse curso, muito mesmo. É, não é fácil, mas eu precisava ter persistência. Graças a Deus, eu não desisti. Eu sou a Shirley Queiroz. Eu era assistente de departamento pessoal, porque sempre gostei de trabalhar com pessoas, adorava trabalhar com pessoas. Só que aí chegou um ponto é, da minha vida que eu, eu sempre quis ter uma coisa pra mim, sabe? Trabalhar pra, pra mim mesma. E uma amiga minha sempre falava comigo, é, nossa, Chile, você tem que fazer esse curso, tem que fazer um curso de, de organização. Aí eu, não, você tá doido eu vou, né? Como que eu vou trabalhar com isso? Eu pesquiso muito antes de fazer alguma coisa ou de usar alguma coisa. E a Pri foi uma delas e foi uma que eu, mais assim, que deu certo, sabe? Ela parecia, o jeito dela parecia com o meu jeito. Então, eu assistia muito a Pri e via muitos resultados, né, do, do, do curso dela. Eu pensava, então tem muita coisa boa. Então, assim que eu consegui o um emprego, abriu as inscrições do curso da Pri, aí eu, não, abriu eu vou fazer. Aí eu me apaixonei. <risos> Desde maio do ano passado né, que eu terminei, é, venho né, tentando captar clientes e tal, fazendo tudo que eles me falam. E graças a Deus hoje eu trabalho só com organização. Eu entrei em parceria com o um arquiteto de Itaúna mesmo, da minha cidade, a cidade é uma cidade pequena, mas como eles sempre né, falam, e que FOPA sempre fala, APRI, que isso não é né para a gente poder querer fazer. Então assim, entrei em contato com ele e ele estava fazendo o um orçamento para a Sara Costa. A Sara Costa é a irmã do Eduardo Costa. Daí eu fiz organização para ela, para ela me divulgar. né? E, e ela ficou com a organização, com a casa mais organizada, e mostrou para o Eduardo Costa. Aí ele, menino, eu quero essa menina lá em casa amanhã. <risos> e eu fiquei assim, muito feliz. Porque eu não imaginava, nossa, eu brincava assim, sai quem der, né, um dia o Eduardo Costa me, me chamar pra organizar lá, mas eu não imaginava que ia acontecer, só que aconteceu. Então assim, aí eu fui respirando e fui lembrando tudo que eu aprendi, né, porque eu, eu fiz um curso bom. Então veio tudo na minha cabeça, eu preciso é, fazer, simplesmente fazer tudo que eu aprendi, é simplesmente seguir as técnicas que eu ia dar conta. Eu tive confiança no que eu aprendi. Entendeu? Por isso que deu certo. Tanto que a minha primeira escolha foi fazer o curso da Pri. E ela não trabalha, não é só dobras, que eu achei perfeito. Né? Ela não começa falando só, vocês vão dobrar a calcinha desse jeito, vão dobrar cueca desse jeito. Não! Ela começa a trabalhar a sua mente. Então, assim, que é a primeira coisa que você tem que trabalhar mesmo. Porque se você não mudar a sua mente para organização, né? se você não querer ser uma pessoa... É, organizada, não vai fluir. O resto não flui, né? Então, assim, o que eu mais gostei foi isso, porque ela explica detalhes pra gente. Ela tá lá, todo, toda semana tem é, um ao vivo com ela, pra gente tirar dúvidas né, do módulo que teve. Né? São vários módulos. Ela te dá tudo mastigado. É, é, é só você ir lá, sabe? Fazer é tão simples e é tão bom. E a gente fica horas, eu ficava horas assim, repetia, olhava de novo, porque é muito gostoso, é muito, parece que ela está assim com a gente. Foi um ótimo curso. Eu não imaginava que ia ser tão bom. Imaginava que era um curso bom, mas superou minhas expectativas. Eu só tenho que agradecer por tudo né, que eles fazem, pelas mensagens que eles deixam. Pelo, pelo incentivo que dá, e, e assim, eu fiz o curso, fez um ano que eu fiz o curso, e até hoje eu tenho o apoio deles, sabe? Independente da, da situação, eu posso contar com eles, então assim, é um sentimento muito grande, é um sentimento de carinho, de amor, de não, sabe? De, de saber que eu posso contar com eles a hora que eu precisar. Eu sei que eu posso contar e eu sei que eles vão me tratar com o maior carinho que eles conseguirem me tratar, eu sei disso. Gente, mas eu não tô chorando, mas assim, é um sentimento muito profundo, que só quem vive é quem sabe. Por isso que a gente fica tão apaixonado por eles, sabe, por estar... Tá, é, o Hugo manda mensagem, e aí Shirley, como que tá aí? Não teve organização e tal, então isso é bom, isso me motiva, sabe, eu fico feliz com isso. Uma conquista, <risos> pra mim é uma conquista, estar tá fazendo tudo isso. Eu fico muito feliz. Não me arrependo de ter feito e não teria feito melhor. Entendeu? A minha escolha, eu acho que foi perfeita. De, de ter escolhido, escolhido o Rio Realismo. Foi a melhor escolha que eu fiz. Não desiste do seu sonho, independente do que aconteça. Ai, vou chorar. <risos> independente do que aconteça, não desista.